Estamos numa região aqui de Anápolis, com a família no carnaval, e a conexão aqui é ruim, e eu vou tentar dar meu recado rápido para que essa mensagem possa chegar a todo mundo da, do Papo de Graça. Lá no Senegal, no projeto do Caminho da Graça, chamado Chamando o Futuro, o Caminho do Futuro, nosso princípio é não recolher crianças, mas acolher. Não tê-las durante o dia e dispensá-las à noite de volta à rua ou aos seus ambientes de escravidão. E desse modo, nós temos lá um grupo grande de crianças. E agora elas foram para a escola. Elas são estudantes, têm suas mochilinhas, seus uniformes. E nós mudamos para um prédio maior. É um, o orfanato funciona num prédio agora de quatro andares. Esse prédio é distante da escola, bem como do centro da cidade, em Dakar, onde as coisas eram muito caras. Daí que eu estou pedindo, através dessa mensagem, que a gente se una para conseguir comprar uma van. Uma van custa, lá no Senegal, 8 mil reais. É um valor que eu sei que se a gente se juntar, a gente consegue levantar. Então seria uma forma de levar nossas crianças à escola em turnos diferentes e da própria equipe se mexer, se mobilizar ainda ao centro de Dakar para o que for necessário e voltar e levar crianças que estão nas ruas para as reintegrar suas famílias. É uma necessidade urgente e o Mark, diretor do orfanato senegalês, ele tem pedido isso, tem juntado o dinheirinho dele para ver se compra o carro. Eu acho que a gente pode fazer isso. Vai ser um presentão para as crianças. Eu agradeço se alguma coisa nesse sentido for feita. Nós agradecemos o caminho da graça entre as nações de todo o coração. Marcelo Quintela, transmitindo ao vivo de Anápolis, para a VTV. <música> بكم فارق <تصفيق> كل شيء